galera, bem-vindo mais um vídeo aqui do canal, vou trazer aqui uma trap, que é a trap do baú falso, o que eu achei ela muito legal, que é utilizando esse novo baú, que é o baú de arm para armadilhas, que você entra aqui, você entra aqui nessa salinha daqui, mas só que não tem como sair, só quebrando esses blocos aqui, aí você tá achando que vai ter um bando de coisa aqui no baú, você abre a não tem nada, aí você cai lá embaixo. Aí acaba morrendo. Então, e é isso que eu vou ensinar a fazer para você fazer no multiplayer, para zoar seus amigos, inimigos aí. E então, e não é tão difícil de fazer. Já tá ficando de noite, vou colocar de dia aqui de apoio. É, e não é tão difícil de fazer. Time, sete, zero Que hum, não tem nenhum saído, não usando aquele sistema do baú com armadilha Então é assim que se faz A pessoa vai entrar aqui, não vai ter como sair Vai ficar presa, vai abrir o baú achando que vai ter um bando de coisa lá dentro Mas não vai ter nada Mas pra pessoa não desconfiar você não tem que fazer numa salinha dessa não? Você vai fazer numa casa Aí a pessoa vai cair ou você pode colocar lava ali dentro pra pessoa cair na lava. Então vamos lá. Primeiro, você vai fazer uma salinha. Que seria a sua casa. Mas eu vou fazer aqui uma salinha. Pra demonstrar. Uma salinha bem pequenininha. Só aquele que eu fiz maior. De bloco que você quiser. Eu sei que escolhe o bloco. Não é necessário ser bloco de ferro não. Aí... Aqui, você, você cava aqui, coloca aqui esse baú com armadilha. Coloca ele aí. E coloca esse piso aqui também com um bloco de ferro. Tem que ser mais ou menos assim, pra pessoa não cair direito. Mas na sua casa você pode fazer o que você quiser, mas aqui eu vou colocar assim. Aí aqui atrás do baú, você coloca uma redstone e um repetidor. Um repetidor. Então vai indo até... Coloca mais uma redstone. E aqui você coloca um bloco. E uma tocha de redstone. Deixa eu pegar aqui que eu tava com uma tocha normal. Então você coloca aqui. E vai conectando até... Calma aí. Ops, calma aí. Coloca um pistão aqui. Um pistão grudento. Não se esqueçam, tem que ser grudento puxa aqui dois blocos coloca nesse aqui coloca aqui um bloco de ferro tá então puxa aqui um pistão grudento tem que o bloco tem que ser o mesmo do que o piso aí você vai indo com o pistão grudento nossa falando tanto pistão fiz meio que pistão grudento e já está pronto a pessoa vai vir abriu o baú já o circuito já tá pronto agora volto fazer lá a casinha com a porta e tudo ela vai abrir abriu o baú ah é. não pode estar com esse bloco aqui em cima pessoal abriu o baú e vai cair ali embaixo se ela vir vai abrir vai cair e agora é só você pegar uma porta de ferro colocar aqui nesse bloco não nesse não nesse aqui colocar aqui uma pelo plate E ela vai entrar. A porta vai se fechar. E ela não vai ter como sair. Só o baú que ela vai ter que abrir o baú pra ver se tem alguma coisa lá dentro. Aí ela vai abrir e não vai ter nada. E vai cair lá. Aí agora é só você tampar aqui no cir o circuito. Pra tentar disfarçar o máximo possível. Então é assim, galera. Então, eu queria agradecer pra vocês pelas 100 visualizações. Eu sei que não é muito, mas... Pro tempo que eu tô de canal... E pelos meus vídeos, eu acho que... Eu acho, eu acho que... Eu acho que é muito, sim. E eu sou bem iniciante aqui no Youtube. Aí, se vocês não gostarem de alguma coisa dos meus vídeos, só escrever no comentário, pessoal. Porque, por enquanto, vocês podem escrever tudo o que vocês quiserem que não gostem. Pode Falar, ah, você tá errando nisso daqui, você tá errando nisso daqui, não deu certo comigo, escrevam nos comentários. E tentem se inscreverem, né? vocês não fazem ideia de quanto, quanto, como isso ajuda no meu canal a se inscrever, a gostar do vídeo, publicar. E, então é isso, pessoal. Essa trap aqui é assim mesmo, abre o barulho e a pessoa cai ó oh. a ah, quebrei a porta sem querer nossa ah, ele que dentro e vai fechar e vai ficar tudo escuro aqui só não vai porque eu cavei muito pouco né se eu cavar mais ó oh. vou cavar mais um pouquinho só para colocar co tocha de redstone porque adianta muito eu sei que tocha de redstone adianta muito adianta tudinho E agora é só colocar um bloco de ferro por aqui Abriu o baú calma aí abriu o baú e caiu. Não pode sair muito certo. Pronto, e aí ele vai fechar a pessoa não vai conseguir sair. Só se demorar horas tentando quebrar esse bloco de ferro, que bloco de ferro é difícil de quebrar. Então pessoal, é isso aí. Não se esqueçam de se inscreverem. Se gostarem, claro. Então, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima.